Então, eu vou mostrar aqui como responder o Elixir Ecosystem Survey 2020. Então, aqui ele fala que o objetivo é coletar dados da comunidade Elixir. Então, vejam, é só para Elixir, não inclui Erlang e outras linguagens do ecossistema de Erlang, para permitir que os organizadores do ecossistema melhor encontrem. É melhor entre em contato com a comunidade e se engaje. Então tem algumas questões de múltipla escolha, algumas questões de lista que são sorteadas aleatoriamente e a ordem deve você deve assumir que a ordem significa não, não você não deve assumir que a ordem significa um bias, um viés ou uma preferência. Nem toda a resposta é necessária, a maioria das questões podem ser puladas se você não estiver confortável dando uma resposta. Então essa pesquisa vai até 11 de agosto de 2020 e eles esperam apresentar os resultados na Elixir conf 2020. Depois disso, os resultados vão ficar disponíveis para o público, incluindo todos os dados cruz. Leva aproximadamente 15 minutos para completar, dependendo das suas respostas. Você pode subir e descer nas né, questões, se você quiser modificar. Você pode pular uma questão, se não for uma pergunta obrigatória. Então, questões demográficas. É, você está usando ativamente a Elixir em projetos pessoais ou profissionais? Eu, particularmente, estou mais em projetos pessoais. Quanto tempo você tem usado Elixir? Isso pode ser qualquer coisa, desde exploração, hobby ou trabalho profissional. Eu vou colocar aqui três anos ou mais. Qual é a versão mais recente de Elixir? Estou usando a 1.10. É, como você aprendeu... Pela, quando você descobriu pela primeira vez Elixir, né? Eu diria que foi aqui... Aqui ele estava né, apresentação. Foi quando eu estava lá nos Estados Unidos. Eu estava em meetups de outras linguagens. Eu vi gente falando sobre sobre Elixir lá. As pessoas mencionavam Elixir. Eles falam blog, post num blog, projeto no trabalho, mídia social, colegas amigos, outros, Os não aqui, colleagues, faltou um A aqui. É, que pontos de informação tiveram mais impacto para aprender a lixir? No meu caso, foi o livro do, do Dave Thomas, em que ele fala de meetups, parear com alguém que já sabia... LX, ou algum mentor, lei código fonte, curso na faculdade, universidade. No meu caso, eu, eu dou este curso aqui na UTFPR Curitiba, suporte da comunidade, Stack Overflow, IRC, Slack, etc. Não mencionou o LX Fórum, nem o Discord, né? Para tudo no etc. Blogs. Eu vou colocar blogs também, porque eu li bastante blogs. Aqui tem mídia social? Não. É... A, a participar de um treinamento, assistir vídeos, Cold School, né, que é um, um desses bootcamps. E eu vou colocar Social Media, eu acho que foi bem importante para mim. Ok. É, você já escreveu algum Erlang? É, na verdade, eu, eu já tinha lido o capítulo de Erlang lá no Seven Languages, in 7 Weeks, mas eu acho que eu nunca tinha praticado. Eu só escrevi algum Erlang depois que eu aprendi Alixir, que é o caso. Para quem escreve, conhecia Erlang antes de aprender Alixir, tem essa opção aqui, e não. Aqui, que outro, que, se você, ele está perguntando se você já escreveu o código em alguma outra linguagem baseada na BIM. que o Alixir e o Erlang são baseados na BIM, né, o BIM é a máquina virtual do Erlang. Então, tem o LFE, Clojure, Alpaca, tem algumas aqui que eu nem sabia que existiam. Então, o é, que eu sabia que existia só LFE, Glenjoxa Joxa, Affini, Alpaca, senão vai sair um artigo bem legal sobre Clojure, estou antecipando aqui para vocês. As outras eu nem sabia que existiam. Ah, o Luero eu também já tenho ouvido falar porque ela foi criada pelo Robert Verding. Então, a minha resposta aqui é, no, I have not. Não, eu nunca escrevi em outra linguagem BIM. Minha idade aqui, estou revelando para vocês, eu me identifico como homem. Quer dizer, deixa eu voltar lá. Como é que eu volto? É até interessante para saber como volto, né? Então, aqui eles colocam a faixa etária. Está certinho, interessante que se a pessoa tiver 17 anos, não vai poder responder aqui, né? Engraçado, eles cometeram esse erro aqui básico Deixa eu ver se os outros estão certos 18, 24, 25, 29, 30, 39, 40, 50 ou mais Ok, vamos para o próximo Você tem que ir lá embaixo no cantinho clicar para descer Você pode se identificar como homem, mulher Não, quer dizer isso aqui, traduzindo literalmente, seria macho, fêmea Prefiro não responder, não binário É em que país você reside, então, no meu caso é Brasil, o ah, que ele quer saber isso? Para você identificar e fechar gaps na comunidade, gostaríamos de acompanhar o progresso ao longo do tempo para pesquisas futuras, você pode escolher, ah, essa pergunta aqui, é o, essa resposta é opcional, ah, você tem um grau Grau universitário em ciência da computação ou um grau semelhante. Então, se você tem bacharelado em ciência da computação, engenharia de computação, sistema de informação, informática biomédica, licenciatura em computação, uma dessas tecnologias que tem a gente tem várias na área de computação no Brasil, eu acho que a resposta seria sim. Então, ele está aqui a, a mesma razão. Então, claro, a gente sabe que tem gente brilhante que tem. Graduação em engenharia química e trabalha com Alixir. mas eu, no meu caso, eu tenho graduação em computação. Que parte de Alixir você achou mais difícil de aprender? Eu respondi macros, né? Aí ele fala assim, se, se há uma característica ou conceito em Alixir que você acha que foi difícil de abordar, por favor, mencione aqui. Se não... Fique livre para deixar isso em branco, então pode ser macros, pode ser OTP, pode ser, sei lá, conceito de processos, o um modelo de atores, conceito de função, imutabilidade, tem vários conceitos que vocês podem incluir aqui se vocês quiserem. Participação no ecossistema. Você mantém alguma biblioteca open source de Alixir? No meu caso, não. Provavelmente quem responder sim vai ter outras perguntas. Você já fez contribuições para a biblioteca de Elixir de alguém? É o pior que eu, eu fiz, uma bem pequena, mas eu fiz, então vou responder sim aqui. Você fez contribuições de, de open source de volta para o Elixir? Não. Para o Elixir especificamente? Não. Quão frequentemente você atende, você participa dos meetups de Elixir locais? É... Uhum. Olha, o nosso meetup aqui de Curitiba tá meio parado, então eu vou dizer uma vez por ano. Mas, ah, só falta, vejam que tem duas a três vezes por ano, quatro a seis vezes por ano, todo meetup que acontece, eu não participo de meetups ou eu não tenho meetup na minha área. Eu acho que, ah, sim, falando aqui, ele não fala nada sobre ser presencial online, como agora a gente está nesse... Nessa época de pandemia, talvez, quem atenda LX, meetups de Elixir online, mesmo que seja de outra área, eu acho que pode colocar aqui dois ou três vezes por ano, etc. Na verdade, eu estou participando agora do, do meetup de Elixir lá de Charanuga, nos Estados Unidos. Então, eu podia até colocar aqui mais, mas eu vou deixar assim, porque eu vou falar do, do meu local, né, do, de Curitiba. Você ajuda a organizar Meetup de Elixir? Pior que sim, eu estou como organizador do Meetup de, de Curitiba. Assim, a resposta era sim ou não, se você ajuda a organizar Meetup de Elixir. Você participou de alguma conferência de Elixir Major, né, principal do continente? E é interessante, qual é o nosso continente? É, Vamos dizer que seja América do Sul. Teve uma Elixir Confi eles chamaram de elixir Conf Latin America, né? É lei. Alguns brasileiros foram para lá, mas eu não participei. Eu, então eu não posso dizer que o meu continente não tem o um LX Conf, pois tem. A Latin America, a América Latina tem. eu não participei. Então seria no. Se eu tivesse, eu sei que tem pessoas que não foram para elixir Conf. É lei? Brasileiros né? Mas foram para elixir Conf e... Europeia ou americana então essas pessoas colocam aqui e eu no meu caso não fui para nenhum Elixir Conf. eu achei essa pergunta meio confusa eu até disse para eles eu que no próximo ano vão repensar e claro eu participei da da Brasil 2018 2019 que seria uma se ela não é uma major né não é uma principal do continente ela é uma regional apesar de ser um regional que inclui o Brasil inteiro. Diferente dessas aqui. Essas aqui, a Lone Star, a Big Alixir, são mais de, de um ou dois estados americanos. Né? É até mesmo, estranho, porque a Code Bean lá de, da Suécia, ela é meio global, né? É para o mundo todo. Mas, enfim. É, vou colocar aqui, sim. Achei meio confuso aquela questão também. Você participa em algum chat online de Alixir? eu participo muito pouco do LX Fórum, então não vou colocar, eu nunca participo do Stack Overflow, nem do Reddit, nem do Discord, eu tô lá, eu fico vendo, mas eu participo mais da conversa em relação ao Twitter, o Slack também eu não participo, e eu coloco aqui que é o, o Elixir, Elixir deixa eu vou escrever aqui, o Elixir Brasil Telegram Group, certo? Então, dou OK. Que podcasts de LX você escuta? Na verdade, eu escuto todos eles. Eu só achei estranho eles colocarem o Alexi Fountain porque ele parou de desistir. De de... Não é desistir, eles não faz um tempão que eles não publicam nada. Mas eu gosto de todos eles. Que newsletters de LX você assina? Todas, se não me engano, todas elas. Que Você pode dizer que não... Assina nenhuma delas ou que você assina outra. É, demografia da sua empresa. É, no meu caso, eu sou um professor, então estou no ramo de educação e o, seu papel, o meu papel nessa companhia não é nenhum desses aqui, eu sou um professor, eu coloco aqui associate professor, porque se eu colocasse só professor, parece que eu sou mais do que eu sou, eu sou somente um professor associado, um professor é um full professor, alguém mais senior do que eu. Sua companhia usa LX, eu estou entendendo que seria o sua no seu setor de desenvolvimento, então a resposta para mim é não. Uh, que razões evitam que Alixir seja adotado na sua empresa? Eu não tenho ideia porque. Eu... Então a minha... Opa, deixa eu voltar. Eu não gosto que ele já pula. Eu não tenho ideia. A minha resposta é: eu não sei porque eu não faço parte da equipe de desenvolvimento. Mas aquele ele fala: outras linguagens venceram, né? O pessoal preferiu outras linguagens. Talento em Alixir é muito caro, então contratar pessoas que sabem Alixir é caro. Falta de talento disponível no mercado as duas, acho que você pode marcar mais, não, opa, volta lá, na verdade você pode marcar só um aqui, então, ah, de novo, eu quero. É, falta de certas características e bibliotecas no ecossistema de Elixir, ou outra onde você pode escrever, eu vou colocar, I don't know, ferramentas e ambiente de desenvolvimento, é, Infelizmente, ultimamente eu tenho usado Windows, mas quem usa Apple, SX, Linux ou outro, coloca. Então, eu, até bem pouco tempo atrás eu responderia Linux, mas agora, hoje, eu respondo Windows. Que editor IDE você escreve LX? Com qual você escreve LX? Claro, eu uso VS Code, tem gente que usa Vim, IntelliJ, Emacs, outro. Nen nenhuma menção ao Atom ali, né? o Atom da GitHub. Como você faz debug? Com break, expry, outro debugger, eu uso Ioputs, inspect Que sistema operacional você deploy? Eu não, eu não faço deploy, então eu, não, eu vou responder que não estamos em produção Mas você pode escrever Windows, Windows Server, Linux Ah, eu gostei que aqui ele está dizendo quantos por cento eu já completei, está em 68% que banco de dados você usa primariamente? Eu só uso Postgres porque é o que o Phoenix Live View diz para usar, mas aí que vocês vão conhecer melhor como responder do que eu. É, você escreve testes? Sim, eu gosto de escrever testes. Você já usou Hot Code Reloading em produção? Não. Onde você faz deploy das aplicações de Elixir? Giga ou será que é Gigalixer, não sei como pronuncia. Não estamos em produção, AWS, VPS Vendor, não sei o que é, que é isso. Heroku, outro, vou colocar aqui, não estamos em produção. Como você está fazendo o deploy? Ah, vocês perceberam que aqui você pode escolher mais de uma por isso que ele não foi automaticamente para a próxima. Como você está fazendo o deploy da sua aplicação de LX? E-Deliver, Docker fazemos nosso, nosso próprio, deploy, distillery, elixir releases, outro, ou não estamos em produção, que é o meu caso. Se seu projeto usa integração contínua, qual é? GitHub Actions, GitLab, Circle, Semaphro, uma série de opções que eu não conheço. Como é que eu coloco aqui? Ah, é, não tem opção. É, é porque esse aqui, ele está dizendo se o seu projeto usa integração contínua, então eu posso simplesmente pular para o próximo para não responder. Se seu time, se seu, sua equipe força a, a formatação de código, que métodos você usa? É, como eu não tenho uma equipe, eu vou pular, mas assim ah, quais são as alternativas? Não forçamos a formatação de código, o Creed, o formatador do Alexi. Eu particularmente, quando eu uso alguma coisa, eu uso o de formatador do Elixir, né? Elixir. Se há alguma biblioteca que você, sobre a qual você está excitado, animado em 2020, qual é? Eu respondo com Phoenix Phoenix Live View. Eu achei meio chato aqui, porque eles querem que você use o formato do pacote X, então você tem que abrir o X e ir lá ver qual é o o nome do pacote e colocar aqui. Você está usando Phoenix? Obviamente, dado minha resposta anterior, sim. Eu vou, na verdade, eu vou, vou aprender mais sobre Phoenix na semana que vem, que eu vou fazer um curso com o Bruce State de Phoenix Live View Você está usando, rodando Phoenix em produção? Não. Como você está usando Phoenix? com Live View, com Server-Side Rendering, com API Backend, com Order, eu, não, não sei, porque eu não sei nem do que ele está falando, você está usando o NERVS, que é aquele framework para IoT, biblioteca, né, para IoT, não, e obrigado pela sua participação, publicaremos os, todos os dados da Survey no final de 2000, do verão 2020 por favor siga Alexir Lang no Twitter para os resultados é que eles colocam aqui ah, se você quiser compartilhar no Facebook no Twitter ou no LinkedIn deixa eu compartilhar aqui no LinkedIn sharing a post Vou colocar aqui Pronto. Okay. Então é isso, muito obrigado.